o que você vai tocar? Ah, é machinha de carnaval, a machinha da vacina. É, então vamos cantar. Vamos lá. Não se trata de acreditar ou não Ou do país que a inventou vacina é cuidado e prevenção É ciência, amor e proteção Não se trata de acreditar O mundo, do país que a inventou A vacina é cuidado e prevenção É ciência, amor e proteção Então, então o vírus sai pra lá. lá Vamos todos vacinar Então, então o vírus sai pra lá, lá todos vacinar. Não se trata de acreditar ou não, ou do país que não. a inventou. A vacina é cuidado e prevenção É ciência, amor e proteção Não se trata de acreditar ou não Ou o país que a inventou A vacina é cuidado e prevenção É ciência, amor e proteção Então o vírus sai pra lá Vamos todos vacinar Então o vírus sai pra lá Vamos todos vacinar. Parara.